Esse parque é, é maravilhoso, é. Né? Ai, pessoal. Não, não dá pra acreditar que no meio da Caatinga tem uma paisagem dessa. E é, a Serra é da Capivara é muito grande. Gente, esse parque é muito lindo. Nossa. Nossa. Gente, cadê tá o JP? Ele deve ter saído pra fotografar algum carro. Mas ó, fica aí que eu vou atrás dele, tá? Ah, eu vou ah. com você, tá? Gente, desse jeito a gente vai perder o ônibus. Droga, o celular da professora tá fora de área. Eu consegui mandar um torpedo. Eu não acredito que isso tá acontecendo eu vou contar pra minha mãe que o ônibus é excursão, largou a gente aqui, no meio da Caatinga, eu ela meio soca. Gente, mas algum adulto tem que saber onde é que a gente tá. E onde a gente tá, Marta? Ah, não sei. Ao sul de onde o ônibus parou. Ih. É. é, né? É. Alguém deve ter notado a nossa falta.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 O pessoal daqui deu no pé. Dizem que em lugar assim costuma ter alma penada. Ai, cruzinho os dedos, pode ser uma alma ali, se aproxima né? E O humor da Tata já tá bem melhor. Já partiu pra ironia. É, ah, mulher é mesmo assim. Ai, ah, gente, é um garoto. Nossa, Bom dia. E aí, beleza? Oi. Vocês estão me esperando? Desculpa, a gente não viu ninguém por aqui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 Não se preocupe, eles vão voltar para buscar vocês, mas por enquanto vocês podem se chegar por aí mesmo. Ah, é. É, bom, deixa eu apresentar, né? Eu sou a Tata, ela é a Marta, é. e esses dois aqui são o Thiago e o João Paulo. Oba! É, é um prazer, Tony. Você tem um copo d'água? Água? Água? Hum. Eu vou ver se eu... Aguarde um pouquinho. Obrigado. Bem, é o que tinha. Ah, obrigada. É, eu vou indo lá no açude buscar água, porque acabou mesmo. E tudo bem se a gente for junto hum. com você? Não vai atrapalhar? Atrapalhar? Não. Vocês aproveitam para conhecer o sertão melhor. Nossa, que é legal. Ah. Eu tô bem curiosa. Ai, tá. Gente, eu vou ficar por aqui, tá? É muito longe, Tony? Não, é uma caminhada rápida. Quando uma perna chega lá, a outra já está voltando pra cá. <risos> Vamos ver nas portas. Vamos, Tonessa, Quem vem comigo. Ai, gente, vão vocês. Eu vou ficar aqui pra descansar. Ah, tem certeza, Mato. Vai ficar você e as é almas. Você aulas. É de, de aula? <risos> a bilolô. É, bilolô é o quê? Pirou? <risos> isso. <risos> é Isso. Bilolado. Não tem bem. Bem. Bem. É. É. É. É. É. É. que ser pegado. Tem de dois. Calma,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 Gente, olha lá que legal! Nossa, que lagarto bonito! Nossa. Essa espécie a gente só encontra aqui na Caatinga Em nenhum outro lugar do mundo. Isso é o que se chama de animal endêmico? Né? É, que não é. Tá vendo, JP? Não é só você que sabe dessas coisas. É, eu ando sendo no meu caderno. Ah, coisa. mas sabe o ah, que, é. que eu aprendi, JP? Cacatinga é um tipo de floresta que só tem no Brasil. Né? Nem em outro lugar do mundo. É. Mas tá aí, só tem lagarto aqui? Não, tem vários bichos. Esses são os facilmente de ver, os outros só ver de vez em quando. Oh, ah. Olha, então é legal a gente sair daqui antes que começa a chegar bicho. Porque não, agora, agora você vai é me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 Sério, eu pensei que fosse encontrar na caatinga tudo seco, assim, sabe? Meio pálido. Meio né? pálido, que é poético. Tata. Ih, não me aperrete, Tiago. A perreia. A perreia. Ai, tô... Ai, vocês estão com gente Tato, eu li que caatinga é uma palavra indígena que significa mata branca.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 É muito interessante conhecer tudo isso sobre a Katia. Quem é, tá tarde, tá tarde. te viu é, tá e quem é. que te vê, Tata. Hoje mesmo você reclamou do meu manda reclamou mesmo. A régua? O manda é o orgulho da gente? Hum. Não, mas não foi bem isso que eu quis dizer hoje, talvez. Ah, não foi. É. Agora não foi. Não foi? Não, não foi. foi... Ela... Você reclamou do meu manda-caroa. Reclamou sim. assim, com ela. Você tem quantas vezes que tem não, disse, eu não Eita menina arretada, conhece Luiz Gonzaga? Ah, é claro Tonho, quem não sabe cantar Asa Branca? É quase tão conhecido quanto, sei lá, o hino nacional. Então, é ainda apesar que a gente é tudo estrangeiro. É. É. O clima seco daqui está na vida dura, mas também está na arte, né?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 para gados e cabritos. Oh, é, sabe o que eu ouvi dizer que o Mandacaru, que não é esse cacto aqui? chique. É Ele é. é uma das plantas que mais aguenta o clima seco o ano inteiro. Hum. Gente, tá bom, o papo tá legal, mas vamos apertar o passo, vai. Ah, você está muito aperreada? A Marta tá sempre aperreada. Ela tá é. deve ter lembrado da mãe dela. Não é isso, Tata. É que o ônibus não fez nenhum contato com a gente até agora. Ah, então vamos tá com bom, ela, então. A Marta tá sempre acaba com a gente aqui. Isso aqui, se então... Não, mas que mas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 E um pouquinho de aventura não faz mal pra ninguém, Jota. Então quer dizer que você não tá mais brava comigo? Não tô, eu peste. Ah. <risos> Calma. Ó, oh. oh, tem passarinho verde aqui. Ai, como?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 Eu vou voltar lá pra casa dele, que pique, né? Olha, Tonho, tá cheio de fome! Que bom! Um presentinho é vocês aí. Oh, Caramba! Deus olha é só. É cordel isso, vocês têm noção? Eu já nunca vi um cordel assim. o pessoal conhecer legal. pra ver o que é que eu faço quando eu não estou trabalhando na terra. E você vende isso? Bem, eu faço esses poemas pra me vender por aí. Nossa, pra vocês conhecerem. E olha esse desenho, Tonho, foi você legal. que fez? Que nada, e só foi uns rabiscos mesmo pra dar o destaque na capa. Nossa, Nossa é é é. Artista, é artista, é. né? adorei. Bem, antes de vocês ir embora, eu quero dizer pra Tata que ela é uma menina muito danada de inteligente e muito apetrechada, vixe. É, apetre... é. apetrechada bonita, jeitosa, Ai, moça cheia. Você... Não, gente, sério. Então eu vou sentir saudade. De vocês. Ah, grande. Ah, grande Não, é, é, é, é, é. Na luta de todo dia, na Caatinga só é forte. Muito duro buscar água, só dá chuva se tem sorte. Vez em quando surge flor para esquecer de toda morte. A ave lá na cerca pia, a galinha vai pro corte. A na roupa a mulher enxágua, gado dado de pequeno, pequeno porte, porte. Magro com fome tem dor e não há o que o conforte. Mas na terra com alegria não existe quem se entorte. Não precisa-se de, de mágoa, pois sempre tem sempre quem se importe. Caatinga também tem, tem couro, um ao outro não dá suporte. suporte.